Fala aí, pessoal. Vamos dar uma olhada então no mercado Bitcoin que continua essa queda aqui, tá? Fiz uma compra aqui na região dos 39.600 dólares, comentei para vocês, pessoal. Mas não tô muito animado, aqui não? Botei aqui meu stop Acima aqui dessa região aqui nos 39.700 a chance de ser estopado aqui vai ser bem grande mas não vou ter problema nenhum tá não vou sair no prejuízo então eu vou aguardar aqui vou mostrar para vocês exatamente que eu estou de olho para o Bitcoin tá? Vamos olhar aqui o Bitcoin então o Ethereum rapidamente a SP500 e também vou mostrar para vocês aqui aonde estão as principais liquidações aqui pontos de liquidações tá a região dos 38 mil dólares a região muito importante que agora no curto no curto prazo tá a região dos 38 bem como aqui a faixa dos 41.500 dólares também, na minha opinião. São dois pontos importantes de ficar atento. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a minha estratégia no curto prazo. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, eu literalmente saí da praia, vim aqui agora, tá? vou mostrar para vocês que eu tô de olho, eu estou na praia aqui curtindo, mas com o gráfico aqui no celular, só que eu sei que é um pouquinho complicado de ficar gravando pelo celular, a qualidade não fica tão legal, não dá para ver tão bem os gráficos, mas comente abaixo para pra vocês se vocês querem também, né, de vez em quando fazer um vídeo mais um pouco descolado aí em algum lugar tranquilo, eu sei que mercado a gente tem que é, levar com seriedade, mas às vezes eu em num lugar aqui que realmente fica difícil de poder parar e vir no computador, eu faço um celular para vocês aí o update que eu puder, beleza galera? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então no Bitcoin, não esqueça também de deixar seu like para apoiar, bem importante aí também, tá? Tô aqui, realmente, final de semana, pessoal, até tinha tido tempo para descansar, mas aqui tô preocupado com o Bitcoin, né? Com todo mundo que tá acompanhando também aí o canal, com certeza vocês querem, estão ansiosos que nem eu aqui, né, pessoal? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin. Galera, comentei para vocês aí, né, no vídeo de ontem. Que uh, a gente aqui, ó, rompeu esse, né, fez topo duplo, rompemos essa região aqui, excelente pescoço, então a gente tem, que teria um alvo aqui próximo dessa casa aqui dos 30 e... 39 mil dólares aqui, tá? Então eu tinha botado aqui uma ordem de compra, na verdade, ó, uh, nessa região aqui, deixa eu até puxar o, o, exatamente o desenho que tinha feito aqui, seria desse topo aqui, tô considerando esse, esse topo duplo aqui, tá, pessoal? Então seria mais ou menos isso aqui, o Bitcoin rompendo, de pescoço levaria para casa aqui, ó, dos 39 mil dólares, Tá? É, eu botei aqui uma, uma compra, uma compra nessa, nesse, nessa região aqui, ó, nessa, nessa faixa aqui dos então, 1.600 tá? A gente tinha até uns candles aqui também, esse, esse candlezinho aqui, deixa eu dar um zoom nele, ó. Opa, peraí que mudou meu gráfico. Esse candle aqui, uh, que foi aqui, uh, o, o final dele aqui foi na casa aqui, ó, dos 39.558 tá? Então, eu botei uma compra nessa região, pessoal, tá? é porque Por quê? Tá, por que, que eu botei aqui? Está próximo aqui de um alvo, esse alvo que eu comentei para vocês, né? Tinha um, um alvo aqui dessa... Uh, desse tupo duplo, né, galera? E a gente poderia também aqui, né? Eu poderia também formar aqui, conforme a gente já tinha mostrado vocês no canal, né, a gente acabar mostrando, formando aqui né, o nosso ombro e cabeça, ombro invertido, né? Que é esse padrão aqui, tá? Então, a gente poderia formar isso aqui, tá? É, opa, exatamente aqui, seria isso aqui, ó, né? Isso aqui, ó, galera, Tá? Então, eu poderia tipo, fazer reteste essa região de novo e voltar a subir. Então, eu fiz uma compra aqui. Tá? Só que, galera, não estou muito contente com essa compra aqui, não. O mercado não está parecendo muito bom, não. E eu estou mais acreditando na região que é impossível aí, no caso, uh, fundo para o Bitcoin, tá? agora aqui no curto prazo. Se isso... É possível cenário que eu tô acreditando aqui agora, tá? Essa região aqui dos 38 mil dólares uma região bem interessante, eu botei aqui, inclusive, um alerta aqui, tá? Que se a gente vier aqui com bastante liquidação, pessoal, tá? É... Com certeza pode ser uma oportunidade única aqui pra gente acumular, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês exatamente por que essa região aqui dos 38 mil dólares daqui a pouquinho, tá? Então, fica aí até o final do vídeo, que é que eu vou mostrar pra vocês exatamente por que aqui que eu tô de olho, eu botei meu alerta aqui, tá? Então, pessoal, essa, essa região aqui, tá? Eu fiz uma compra... Mas botei meu stop aqui acima já da compra, então se for topado ali, beleza, foi uma tentativa, né? Se o preço voltar a subir, tá aqui que eu vou fazer aqui, ó, tá? qualquer região que, que eu vou avaliar aqui para poder sair, galera, tá? Essa região aqui dos 41 mil aqui, ó, 41.400 dólares mais ou menos, eu vou avaliar para poder sair dessa compra que eu fiz aqui, tá? Porque Uh, vamos puxar aqui o VPVR de novo. A gente pode ver que essa região aqui a gente tem um volume interessante. Ó. Então, a gente poderia voltar aqui e subir. Tá? Inclusive, tem aqui bastante gente que acabou shortando nessa região. Tem, tem, tem, tem pool de liquidação de shorts aqui também, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, o preço poderia vir aqui agora, né? Poderia vir aqui e tal. A gente né, liquidar esse pessoal que está shortando e depois voltar a cair aqui para essa casa 38. Tá? Ou então, a gente pode vir cair para a casa 38 aqui e o preço voltar a subir aqui para essa região e a gente vai avaliar como vai estar tá aqui quando, quando ele voltar, tá? Mas se ele voltar aqui agora nos, nos 41.500, provavelmente eu vou sair dessa posição, tá? Para avaliar de comprar mais abaixo aqui na região dos 38, tá? Porque a gente tem aqui ainda, eu vou mostrar para vocês que a gente tem um pool de liquidação muito grande na faixa dos 38 mil dólares, né? Por isso que eu estou interessado aqui nessa, nessa região aqui, onde a maioria dos traders, uh, né, os longs aí teriam Estariam perdendo dinheiro, que é bem próximo da região que eu abri long, inclusive. Né? Eu abri o long, na verdade, a região dos 38.100 dólares. Foi exatamente onde abriu abri o meu long aqui, né que eu comentei para vocês. Quem não assistiu o vídeo do meu canal desse, desse trade aqui, que foi um trade muito épico aqui, tá? É essa região que eu vou estar agora aqui reabrindo uma nova compra se a gente voltar aqui, porque a gente pode ter bastante liquidação aqui nessa região, tá? Então, estou com o alerta setado. Né? Então, galera, vou botar também um alerta aqui na região dos 4.400, mais ou menos, ó. Tá, então aqui vai ser o outro elétrico que eu vou botar para o Bitcoin. Se a gente voltar aqui, pode ser uma oportunidade também interessante de short, tá? Então eu tô olhando aqui para shortar nessa região se a gente voltar, certo? E aqui na região dos 38, tô avaliando aqui para fazer compra, tá, galera? Basicamente isso nessa região que a gente está aqui agora, galera, eu acho que é um pouquinho complicado a gente uh, avaliar aqui, tá? Eu acho que não tem muito o que fazer nessa região aqui. Volume entrou um volume aqui nessa região. Nós tá um volume também incrível, né? A gente pode também testar algumas linhas aqui. Essa, essa linha aqui, por exemplo, ó. talvez isso aqui, tá? Uh, poderia começar a formar algum padrão aqui, mas eu acredito que a chance de a gente perder esse fundo aqui dos 39, 30, aqui foi no gráfico de Bitstamp, né? Então, perder esse fundo aqui na região dos R$34.400, 9.400 é bem grande, tá? Então, não estou muito animado com essa compra, mas vou deixar ela aqui né, aberta ainda enquanto né, não estopar. E pode ser que a gente possa pegar aqui essa região dos 441.400 eu vou sair aqui né? botar o um lucro no bolso. De qualquer forma, eu não vou perder dinheiro aqui, galera. Então, com stop acima da minha região de compra, então tá tudo tranquilo, tá? Mas não é uma compra que eu fiz, né? Me expondo demais, certo? Uma compra que eu fiz meio, meio que ali, deixei essa ordem setada, inclusive, tá? Porque vai que o preço vai ali, passa, né? E, e pegava, e foi exatamente o que ele fez, foi, foi lá, pegou essa ordem aqui. Galera, por que, que eu tô de olho na região aqui, então, dos 38 mil dólares? Para alguns motivos aqui, mostrar para vocês, ó. Primeiro motivo, pessoal, eu já mostrei para vocês aqui essa ferramenta aqui do High Block Capital. Aliás, quem quiser ter acesso à ferramenta aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? É a ferramenta que tem, tem ajudado bastante aqui a descobrir pools de liquidação onde tem os. Onde o preço pode ir para liquidar o máximo de traders. Tá? A gente pode ver que aqui é um pool de liquidação muito grande até a faixa aqui dos 38 mil e. 38.178 dólares aqui, tá? A gente tem um, um push de liquidação bem grande, tá? É, então, nesse momento aqui, ó, a gente, nesse momento a gente tem aqui mais liquidação para cima, tá, galera? Assim, a gente vai liquidar mais gente, né? Um, tem liquidez mais acima nesse momento do que para baixo, tá? Mas como a gente está aqui numa região próxima aqui dessa região 108, a não me admiraria o Bitcoin vir pegar essa liquidez aqui na região 108 e depois voltar a subir tá? para pegar essa, esse pessoal que está que tá shortando aqui. Né? Então teve muito short entrando aqui ó, tá? e a gente e com certeza o preço vai voltar aqui minha expectativa é ver o preço voltando para poder liquidar essa galera aqui. tá galera? Então a gente, a gente tem com certeza um, uma chance grande do preço uh, não sair desabando aqui com, com tudo né? a gente tem um, uma oportunidade ainda do preço voltar a subir para poder é, não dá aí, né? O mercado não dá dinheiro por shorts aí de mão beijada, tá? Então é isso. Obviamente se esse p 500 agora despencar, galera, tá? Vou mostrar para você aqui a esse p 500 a chance desse pessoal de short que sair na, sair com dinheiro limpo aqui é bem grande também, tá bom? Mas eu acredito que o Bitcoin possa aqui, ó, voltar para essa região dos 38 tá? Fechar esse pessoal que tá que tá com long aqui, né, que tá com tem tem que vai ser liquidado aqui nessa região. E Uh, no caso depois voltar a subir para pelo menos a região dos 41.500 aqui tá que a gente tem bastante liquidação aqui em cima tá até a faixa aqui dos 42 na verdade a gente tem bastante liquidação tá e depois uh, uh, o preço no caso o mercado vai se estender mas tem muita liquidação mais liquidação a ponte liquidez aqui acima tá galera e é bem interessante essa ferramenta aqui, porque como é que funciona? A ferramenta ela vai monitorando aqui onde tem abertura de contratos aí com, com alta alavancagem. Então, por exemplo, o pessoal que acabou, acabou abrindo aqui, por exemplo, long nessas regiões aqui, ó, né, com alta alavancagem, eles vão ter um ponto de liquidação aqui, por exemplo, na região dos 38 mil dólares. Então, quando o preço... Pega aqui essa região 38. Esses traders que abriram, abriram-se, abriram esses trades aqui, nas né, regiões mais acima, eles são liquidados, pessoal. Tá? Então, o mercado ele costuma ser ter uma. uma... Ele é, no caso, atraído pelas regiões para poder pegar liquidez. Assim que as baleias aí conseguem movimentar o preço, elas pegam a liquidez das pessoas para poder né, uh, comprar e sair do mercado. Tá? Então, é como, como funciona aí. Tá bom? Então, é muito importante essa ferramenta aqui acompanhar. Tá? Eu acho que a ferramenta é muito boa. Para mim, região 38.178 aqui, né? Dólares, seria uma região interessante. Depois, aqui, a faixa até as 42 dólares, O preço poderia aqui ficar andando nessa região. Tá? A questão toda é a seguinte. A questão é que a gente vai, então... Agora, a partir daqui, né? Voltar a subir para essa região dos 41.500, só e depois pegar essa liquidez aqui embaixo, tá? Ou a gente vai pegar aqui agora e depois voltar a subir, tá? Então, como a gente não tem como saber isso, galera, tá? Eu tô aqui por enquanto posicionado. Uh, se for, se eu for aqui estopado, né? Uh, Foi estopado aqui nessas regiões aqui, nessa região aqui, eu vou ficar de olho para comprar na região dos 38.000 dólares, tá? Uh, para poder me posicionar com, com onde a maioria dos traders aqui de longs vão estar tá perdendo dinheiro, é isso que eu vou fazer, tá bom? Inclusive, a gente pode ver aqui ó, no, também no Open Interest Profile, que a gente pode ver aqui onde tem mais um, aberturas aqui de, de contrato, tá? A gente pode ver que essa região aqui de 38, ó, tem muito contrato que foi aberto nessa região aqui, tá? Então, é uma região que, na minha opinião, pode dar bastante suporte aí se o preço voltar aqui, tá? Então, realmente, eu estou interessado... Uh, em comprar aí, galera, tá? Então, basicamente isso, tá? Tô aqui agora ainda shortado com capital especulativo, praticamente a maioria dele, tá? Tá praticamente shortado aqui, shortado, vendido, tá? Desculpa. Uh, muito sol na cabeça já. Então, capital especulativo vendido, galera, tá? Avaliando para poder me posicionar mais na região dos 38 mil dólares. Abri uma compra aqui na região dos 39.600, mas já tô achando que essa compra não vai dar certo, tô com stop nos 39.700, tá? E se Caso essa compra aqui ela eu conseguir ter sucesso nela, na região dos 41.500 mais ou menos, eu vou estar provavelmente aí me desfazendo, tá bom? E avaliando aí como o mercado vai se comportar. Mas uh, eu acredito que a gente pode, a região de mil dólares pode ser um, uma região bem interessante aqui, pode ser uma oportunidade única se o preço for lá pegar, tá? Realmente tô com meus alertas setados aqui e é o momento capital celular, pessoal, vou aqui estar tá, de olho. E aviso vocês à medida possível, tá? Então, participe também do grupo Telegram, aqui embaixo, todos os grupos aqui, todos os links importantes aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Não se esqueçam de, de olhar isso aí. Uh, um outro ponto importante que eu comentei para vocês também no, nos outros vídeos aqui, galera, até puxar um gráfico limpo do Bitcoin. Tá, deixa eu puxar aqui o gráfico da... Esse aqui pode ser o índice do, do índice do Bitcoin mesmo, pra gente dar uma olhada. É isso aqui, galera. Vamos puxar o gráfico diário, tá? Então, aqui a gente tá aqui agora né? fazendo uma... uma, uma... Essa, essa queda aqui todo o Bitcoin, tá? A gente poderia então formar aqui, galera. tá A gente tem essas ondas de Elliot aqui, né? Então a gente teve aqui. Uh, vou até essas ondas aqui de novo para vocês para mostrar. Ó. Tá, esse aqui é um exercício mesmo que a gente tem que fazer, mas é algo que eu acredito aqui também que a gente pode ter que ficar de olho. Então a gente tem a primeira onda aqui, tá? Onda 1, onda 2, a onda 3 aqui, ó. No caso, a onda 3 poderia ser isso aqui, ó. 3. Né? A onda 4, que a onda 3 é a maior de todas. Onda 4 aqui. E essa onda 5, ela pode vir aqui, ó. Ela pode vir aqui acima da onda 3, tá? Ela pode ficar acima da onda 3 ainda e a gente voltar a subir, tá bom? Isso que ele poderia formar. Ou ela pode vir acima aqui no, na mesma linha, né, pessoal? Ou também é possível ela vir abaixo, tá? Mas essa, na minha opinião, aqui essa retração do Bitcoin, tá? Se a gente voltar aqui na região do 33, pode ser uma oportunidade de, também... A uh, gente ficar de olho, pessoal, no volume, para ver se vai ser um volume de fundo mesmo, né? Mas essa onda 5, ela poderia vir aqui... Ainda aqui acima dessa onda 3, tá? Poderia fazer algo assim. E. Né? Eu acho que isso aqui poderia tomar forma o Bitcoin caso a SP500 recuperar, tá? Então, isso vai definir, pessoal, na minha opinião, vai ser a SP500, tá? Se a SP500 começar a perder força aqui, a gente pode né, buscar regiões mais abaixo aqui, tá? Fazer uma onda 5 abaixo. Né? Se a SP500. Mostrar força, a gente pode também fazer essa onda aqui, a onda 5, acima aqui, próxima dessa região dos 38, tá? É, então vai depender realmente da minha opinião, da SP também, galera, tá? Uh, por enquanto, o mercado, o, os criadores de sentimento estão apontando para mim, é um cenário mais bearish, tá? A gente viu aí long short eixo subindo, eu comentei para vocês ontem também, tá? Então a gente tem aqui o long short ratio continua subindo aqui agora na região de 2, tá? Mas isso aqui também não há para a gente ficar. Uh, a gente vou, subindo com o preço Esse long short ratio ele pode começar a reduzir também tá? Então o que importa para mim é que agora Ver o open interest, o preço subindo Com o open interest subindo também e esse long short descendo Isso seria um sinal muito positivo Que a gente poderia voltar aqui A ter uma, uma Voltar com essa tendência de alta Aqui agora, tá pessoal um, Então uh, vamos, vamos olhar SP500 então, E depois o Ethereum Rapidamente para vocês aqui Então pessoal, SP500 SP500 aqui está aqui numa região complicada Né? Eu botei meu alerta aqui, pessoal, tá? Eu não vou ficar aqui perdendo muita cabeça. Nessa região aqui dos 4.268 pontos, tá? Se a gente perder essa região aqui, ó... Se a gente perder essa região, galera, daí vai ser... Vai ser o caos aí, tá? Vai ser o caos mesmo. Daí a gente pode dizer, ó, beleza? Deixa aqui tudo estopado, não vou nem pensar em comprar Bitcoin. Tá, mas se a gente conseguir agora aqui pegar força, as sp pegar a força e o Bitcoin retrair para a região lá do 58, conforme eu comentei para vocês, pode ser uma oportunidade única aí a gente fazer, né, de fazer compras, tá? Mas se eu vou comprar na região do 58 se eu ver que as sp têm tem um potencial de não perder esse, esse fundo aqui, tá? Então esse é um fundo importante que eu tenho que estar de olho aqui para a gente estar tá formando aqui, pessoal, ó, um padrão também de ombro, cabeça e ombro para as sp 500, né? Então a gente tem que olhar aqui isso aqui também, ó, tá? Então a gente tem aqui esse padrãozinho aqui formando, ó, tá? Então, se a gente perder essa região, na minha, na minha, na minha opinião, a gente vai estar... Tá, poderia até iniciar aí um, por que não, um crash no mercado, né? Mais cedo do que todo mundo esperava, né? Pelo menos eu aí não estou não esperando um, essa, esse, esse crash agora. Mas com, esses, com essa questão da, da guerra e tudo mais acontecendo no mundo, pessoal, não dá para duvidar de nada, tá? Fiquem preparados para o pior cenário também. É, eu tô com meus alertas ali, não botei a ordem de compra 8 tá? tô com o alerta setado se o alerta pegar ali com liquidação e a gente vê que a sp está indo bem tá, tá ainda segurando, eu possivelmente vou comprar aí com o stop ali, por exemplo na, abaixo da região dos 36, mais ou menos né? que seria aqui até inclusive essa região aqui, tá? essa região aqui, 36 mil dólares, pode ser um stop interessante. Tá bom, galera? Mas vou botar alerta, vou, vou avaliar como o preço vai, vai se comportar. E se, dependendo do horário aqui, tá? eu faço uma live para vocês mostrando exatamente o que estou fazendo aqui, nessa região. Vai ser um ponto crítico aqui agora para o Bitcoin, tá, pessoal? Vai ser um, ponto, um momento decisivo, porque, na minha opinião, se a SP500 vir aí fechar esse ombro, cabeça e ombro, tá, e começar a despencar aqui, galera, o Bitcoin não segura, tá? Para mim, no curto prazo, o Bitcoin vai junto com a SP500 mesmo. A não ser que a gente veja aí muito short entrando, alavancado, o preço pode dar uma segurada assim para não dar dinheiro para shorts, que eu falo para você sempre. Se o mercado continuar bullish, no caso, então o pessoal comprando, fazendo entrando aí longs, como a gente está vendo aqui agora, o Bitcoin vai por água abaixo com esse pequeno tá bom galera então fiquem de olho na SP pequenos é muito importante se acompanhar aqui tá é, sei que é complicado porque a gente não tem que saber muita informação aí do que tá acontecendo né, no mundo a gente pode ler os gráficos né para mim essa região aqui é uma região importante a gente ficar atento a região dos 4268 pontos tá é, se a gente perder aqui a coisa pode ficar bem bem complicada mesmo ah, para o Bitcoin. Caras, o Ethereum, basicamente é a mesma coisa que aconteceu para o Bitcoin, tá? A gente perdeu aqui uma essa LTA também, tá? Tinha Uma LTAzinha para o Ethereum aqui. A gente fez também um topinho duplo aqui, ó. O, o Ethereum poderia ir para casa aqui, se a gente pedir que o, o alvo desse topo duplo, seria aqui a casa, ó, próxima dos 2.500 dólares de novo, tá? Então, fiquem de olho aqui, para mim, o Ethereum, no caso, pode dar uma boa oportunidade de compra nessa região aqui dos 2.500 dólares, a gente botaria um stop aqui, por exemplo, 2.300, poderia ser uma boa compra aí, né, se a gente, centralar entrar um volume legal também aí, o preço caindo entra no volume, né, mas tá interessante aqui, pelo menos no gráfico da, da Bitstamp, aqui a gente pode ver que tem um volume interessante com essa queda aqui do Ethereum, que segura, tá segurando bem, tá, segurando bem em relação ao Bitcoin, o Bitcoin já tinha feito aqui um topo duplo, já tinha caído, o Ethereum segurou legal, tá, então, uh, o Ethereum tá bem aí, tá, tá se mostrando com um ativo ba bastante forte, na minha opinião, tá, então ele... Tem, tem perfumado muito bem aí, é um outro ativo que eu estou de olho. Tá, galera, lembrando que também ó, a gente tem ordens aqui na região dos 38 mil dólares, conforme você falei para vocês, que comprovando aqui também o que eu venho dizendo, ó, 38 mil dólares tem bastante ordem entrando, tá? então pode ser uma região uma região interessante de suporte aqui, tá? e a gente pode posicionar nessas ordens de compra acima aqui. Ó. Então, provavelmente eu vou ficar interessado em comprar na, na faixa dos 38.200 dólares, vai ser uma região que eu ficaria de olho para poder posicionar, mas eu vou acompanhar essas ordens aqui na... Né? quando isso acontecer para ver onde eu poderia fazer a melhor compra aí para o Bitcoin tá galera então basicamente o que eu tenho para vocês aí é isso tá espero que vocês tenham gostado aí do vídeo um, é o que deu para fazer hoje aí uh, tô aí ainda né avaliando pessoal vou, vou realmente reagir os gráficos tá não adianta querer ficar querendo adivinhar o futuro aqui se o Bitcoin pegar os 144 e o mercado continuar bullish eu vou começar ali eu vou shortar Esperando o Bitcoin testar a região lá dos próximos 38, tá? Essa é a minha expectativa, porque a gente tem liquidez ali abaixo, poderia pegar, mas depois, pessoal, 38 mil dólares ali, se, se a sp estiver numa situação que tem potencial de subir ali, a gente pode ver sim o preço dando uma subida aí, pra, pelo menos para a região dos 42 de novo pra gente poder, é, né, o mercado poder liquidar esses shorts aí que estão fazendo a festa aqui agora. Os ursos estão fazendo a festa, os toros estão sofrendo, né, mas a gente sabe que essa festa, ela fica sempre aí por um dos lados, né, temporariamente fica, fica comemorando, né, a gente sabe que a festa não dura por muito tempo para nenhum lado, tá, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê aí amanhã, nem que seja pelo celular, pessoal, tá? Estando na praia aqui eu faço um vídeo para vocês também. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí se vocês gostaram, e a gente se vê aí em breve. Um abraço!